Com 100 de vida, vamos mano. Dormir, Operação reserva. Já é uma hora da manhã, filho. Vamos dormir, vamos. Preu, mano. Tô vendo o cabeloso. cabelo azul. Uma baleia, pai. Baleia, Deixa eu ver baleia. o caminho mais rápido pra gente ir sem morrer. Caralho, como você tá, velho? Ô, oh, você viu o matou aí mesmo? <risos> Nossa, o cara esse é. Esse lambedo de salão voltou pra porra da cal, velho. Pena, é Agora, esse é o da zona segura. Agora, forte abraço. <risos> Caralho, véi! Não, eu mutei viado, mutei, mutei, mutei, não dá não. Luiz, onde você tá, Luiz? Você Ih, subiu? cara, cadê você? Você subiu na grama? Não, Ninguém tô na árvore ali... é... Ah, você vai perceber que vai ter uma descida íngreme, pra baixo. Tipo uma trilha, tá ligado? Nossa, se parar pra tentar roubar, vou matar, mano. Se foda. Mato mesmo. Ah, Luiz! Caralho! Você na minha frente, cara. Vai tomar no botão, cara. Fê. Oi, Luiz. Quer passar no mercado aí? Eu sempre fico comendo, mano. Nunca, nunca deixei eu subir um pouquinho ruim, danado. Vem, Fê. Reto futuro, na rua, Eu parei, Luiz, pra, pra pegar e bagulho, um, cara. Já mete uma vestimenta aí, já. É que eu vou dormir porque a mãe tem que jogar bola. Você tá com o bagulho do carro lá pra. Oi! O kit, to. Ixi, bugou, mano. Ô, oh, vocês têm noção, a primeira vez que eu e o Fernando saíram. Saio... Oh, esse caminhão dá pra arrumar? Dá, eu acho que dá. Tô reparando. Tô reparando o caminhão. Caralho, como que eu tenho 43 mil? Uau, você tá fazendo um bagulho meio estranho, Fih. Você? É, eu tô apoiando na grade do carro. Não, pra mim, você tá de 4, mano. Mentira. Juro pra você. Sai dessa. Esse caminhão não dá pra consertar, não, velho. Não? Você não dá pra dirigir ele, não, mano. Ah, tá de sacanagem que eu gastei meu, meu bagulho nele, velho. Ô, Luiz, você é um ah, filho ah. da puta, hein, Luiz. Você Carai. é um lixo, Luiz, mano. Eu dizia que você sabia. Mano. Ah, bicho, né? Eu tava lá gastando um reparo, velho. Nossa, o Luiz tá, mano. O Luiz é muito lixo, velho. Como que a gente sabe é, que carro que dá cê, pra Você consegue entrar nele, né? Pelo menos pra dirigir, né? Ah, entendi. Então, primeiro eu tento entrar. Se conseguir entrar... Pera aí, Luiz. Tem alguma coisa aqui na esquerdinha, você viu? O que, que é isso? Esse caminhão é quase infinito, essa porra aqui, mano. A fazenda, velho. Ó. Será que tem alguma coisa boa ali, Luiz? Não. Vamos lá fazer a roupa, fé. Depois nós é. voltamos volta aí, dá uma olhada. Então, quase chegando. Tem um caminhão blindado. aí o zumbi. Tá, vamos para fora. Para fora passa lago, acho. Eu eu vou eu tô chegando aqui, ó. Tô do rapidão tá de bike. É que os caras de encontrar alguém, mano. a pena. tá de bike. bora. É, um fugir. Tem um zumbi ali na frente. Não, zumbi não, é um cara, velho. Ele tá de roupa, será que... Ah, não vamos roubar ele, não. Vamos criar nossa, tá ligado? Ele acabou de sair da safe, viado. Acho que ele ficou com o cu na mão, mano. Né? O cara correu, tipo, oh my God. Ó, próxima vez que nós for jogar junto, a gente tem que fazer um... Arrumar um carro que caiba todo mundo, hein? Vamos lá, aonde que é o... Faz a roupa? Ah, beleza. No caminhão, você pega mais tecido. Mano, minha blusa sumiu, viado. Você aperta o tiozinho, aí você clica nela, aí você escolhe. Alguém tem bandagem aí? Nossa, mano, eu tenho um carro, eu acho que eu ganhei, porque eu cheguei level 26. Eu tô com um carro, velho. Então, o cara fez o quê? Minha blusa bugou, viado. E eu não, e eu vou ter que pegar recurso, fodeu. Eu vou ter que ir lá no caminhão. Eu tenho aquele magic kit lá, que eu falei que ia pegar e peguei. Tô 100% de vida, 100% de comida, 100% de água e a verdura só tá um risquinho. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Tô tentando saúde, essa porra. Ô, oh, agora eu tô, tô com um carrinho, tô com um carro agora, hein? Mano, fui eu que roubei sua bicicleta, mano, só pra você parar de ser marcão. Nossa. Toma aqui, eu vou soltar ela aqui você guarda no seu garagem. Vai, Luiz, vai moscar. Puta, mano, o cabelo azul caiu, viado Cadê, cadê? Aqui, ó. aqui ó De quem que era a bike? Nossa, é do Fê A minha é verde Vou dar uma foto. Não, então, aqui. mas era só daqui, ó Guardei na garagem e tirei, mano Toma, pega aí Vou pegar do Fê Como guardo na garagem? Não dá pra você pegar outra vez Só chegar no vermelhinho vez. ali e guardar, mano Toma O cabelo azul dormiu com o computador ligado, viado Certeza Com o PC ligado, né? Uhum Vê o que, que é que tu tá precisando, o cabelo azul o que tá acontecendo, e que guarda. tá caindo É, minha, é, minha temperatura, temperatura, temperatura também Que ano, né? vermelho aqui, mano? Aí, quando você abrir de novo, você vai estar tá aí. Não. Nossa, mano. Mas é só dois lugares, velho. Que bosta, é. mano. Pessoal, cara, tira o carro dele, eu guardo o carro dele. Tem um mercadinho ali, mano. Eu peguei refri ali agora. Mercadinho aqui em cima. É, mas enche pouco, mano. Eu acho que enche 10%. Ô, 10... ô, oh, oh, faz um calçado. Vida, faz vou um fazer, calçado. Mano, Alguém tá com bandagem aí que eu tô com o com... ah, mano. Pega, Lopes. Cadê que eu vou pegar. Caraca. Um doido. Tá O cara tá achando que nós tá fazendo o que, velho? Pega, porra. Mochila cheia, mochila cheia por não quê? Ele tá sobrevivendo, peguei. o cara quer investir no, no, no ramo mobiliário? Cadê a bandagem? Você pegou a bandagem de novo? Peguei, peguei, toma aqui, eu vou dropar. Vocês estão precisando de comida, alguma coisa, hein? Hum. Por enquanto eu ainda consigo sobreviver comida, só falta purificar a água, mano. Eu roubei a bike do outro, nem viu. Sérgio que eu sou né? tem sérgio que eu sou né? Eu peguei prego, bicho. Quem pega prego, mano? Fala pra ele que qualquer coisa tem, tem gravado. Não, é, mas não te falar pra você. Apareceu no meu inventário do nada essa tá porra aí, velho. Sem mancada. Eu nem lembro de ter visto esse carro perto de mim, entendeu? Eu tava... Onde? onde como, como que eu é nome aí, galera? O lugar que eu tava? É, onde fabrica e roupa, né? Onde fabrica Palito roupa? Bem. Lá em cima, mano. Lá em cima. Perto de Palito Bem. Onde fabrica roupa? Perto de Palito Bem. Palito... Os caras tão falando que é perto de Palito Bem. Eu tô no radinho, do x -card. Como faz pra fabricar a x-board? É só você colocar acessório. Como que é o... Como que é o passaporte deles? Ô, o... qual que é o passaporte de vocês aí? Bota no 11-423. Ele tava falando de que é do seu carro, foi que apareceu no inventário. Não, ele falou que eu guardei o carro de alguém, mano. Não guardei carro de ninguém, essa porra. Achei, Achei isso só que sou fisicológico, pra quê? Pra curar machucado. Beleza, o que que nós vamos fazer agora? Vamos tentar. Remover. Agora, galera, eu vou passar o carro. Se é aparecer carro aqui no meu inventário, eu vou passar pra é um dos seis. É, né? É. Ah, o bichão, bichão e o Bel. apareceu do nada no meu inventário. O cara falou que eu roubei. bora. Vamos aí. Vamos seguir caminhada Valeu. então, mano. Agora que nós está de boa. cidade aqui. a cidade aqui já tem uma delegacia já. Pra achar alguém e meter bala. Tem, me tem médico? Tem hospital na cidade? É. Tem. Tem. Eu não sei onde é, não, mano. Alguém guia agora aí que eu. Calma aí, deixa eu só guardar. Bicicleta. Eu vou guardar minha bike aqui, porque vocês não tem, né, rapaziada? Eu vou seguir com vocês. Todo mundo a pé. tem. Mano, duro que esse bagulho fica bugando e fica ouvindo os outros, mano. Não, o caminhão ele falou que tem que entrar dentro pra ver primeiro. Não, é o caminhão acho que não dá pra ajeitar, não, mano. Só van, carro, você acha é igual um é é desse aí, tá aí. descendo aí, mano.